Olá, aqui é Eduardo Correia, co-partner da Sharp Spring no Brasil e falar do Expo Fórum Digital que você é falar da história da Sharp Spring, porque há 5 anos atrás, quando a gente veio representar a marca aqui no Brasil, o lançamento da Sharp Spring foi no Expo Fórum Digital. <música> anos aí do SPO fórum cinco anos, ano após ano, a Chartfreen faz parte desse projeto. Então, eu super parabenizo o Flávio e a sua equipe, o evento tem trazido nos últimos anos também uma audiência muito qualificada, inclusive a gente conseguiu fechar contratos no próprio evento, então isso mostra que a equipe está de parabéns. Eu recomendo, é realmente o DigitalX o evento tem se transformado ano após ano, trazendo mais pessoas, o conteúdo, uma curadoria mais elaborada. Então, a Sharp Spring tem uma grande parceria com o Digitox e falar do Digitox, o Escofora, é falar também da história da Sharp Spring.